orgulho que tem de vê-lo sentado nessa cadeira, né? um general do glorioso Exército Brasileiro presidindo essa sessão e um grande amigo, um deputado dedicado que tem certeza, orgulha São Paulo de estar aqui. Presidente, eu queria anunciar nesse momento que a nosso pedido e já coordenado com o presidente Artulira, nós reiteramos o pedido, deputado Marcel, para o PTB para que apresentasse o novo pedido de sustação do processo criminal contra o Daniel Silveira que existe hoje contra o Daniel Silveira no Supremo Tribunal Federal é, para que seja apreciado finalmente no plenário da Câmara dos Deputados o presidente Lira consentiu, o PTB já fez o novo pedido e agora cumprindo a Constituição Federal nós temos 45 dias para fazer a votação desse, desse pedido de sustação é, que eu tenho certeza é, vai possibilitar que a Câmara é, faça justiça nesse país em, em relação ao deputado Daniel Silveira. Então é só para informar a todo o plenário que já foi feito um novo pedido pelo presidente do PTB, já está na Câmara dos Deputados e nós temos o compromisso do presidente Artulira de pautar dentro desse prazo constitucional para que o plenário da Câmara possa se debruçar sobre esse tema. Na nossa visão existe... É uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade flagrante nesse caso. Uma lei, inclusive, foi revogada, né, a Lei de Segurança Nacional, e é preciso que a gente faça justiça. Muito obrigado.